Olá! Para criar um novo mapa, você deve clicar em Make New Poplet. Escolha o nome, a cor e clique em Make It Soul. Bom, feito isso, você pode adicionar as caixas de texto, dando dois cliques em qualquer lugar da tela. Bom, você tem a opção de linkar com outra caixa. Você tem a opção de, fazer, de escolher cores diferentes, escolher tipos de letra diferentes, fazer desenhos, importar uma imagem, entre outras opções. Bom, após terminar o seu mapa, basta clicar em Home. Veja que ele ficou salvo. Bom, é isso. E obrigado.